Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse papel de parede aí que eu fiz é, alguns dias atrás, beleza? Papel de parede com cores monocromáticas, com montanhas e árvores e etc... Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz Esse papel de parede aí, eu vou mostrar mais ou menos O passo a passo, não vai ser um tutorial porque Eu não sou um profissional nessa área, eu mexo Com outro tipo de coisa, esse daqui é só um Hobby, uma paradinha que eu comecei a aprender Há pouco tempo, mas eu acho que o tipo De coisa que eu vou fazer aqui pode agregar em alguma Coisa, algum conhecimento pra vocês aí, beleza? Eu, como eu sempre digo, não sou Profissional nisso daqui, então se você é um designer Velho, e tá chegando no meu vídeo agora Mano, de verdade, desculpa velho, eu sou horrível Mas vamos lá, vou criar aqui um projeto No Photoshop, beleza? Vamos clicar Aqui para criar um novo projeto É sempre importante isso, criar um projeto E a resolução do projeto que a gente tem que escolher, né A resolução dele é, Eu vou colocar 1920 Por 1080, fechou? A, a, a, esse daqui é a resolução, não As dimensões, né Os, A resolução aqui eu vou colocar 300 Porque eu acho que vai dar uma, um tchan aí no, no, no trabalho Tranquilo? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, galera eu vou, pintar, é, eu vou pintar esse fundo de branco Porque eu quero mostrar uma parada pra vocês Primeira coisa muito importante Antes de, de começar, eu vou usar essas, essa paleta de cores aqui, fechou? Que é a paleta de cores que eu usei nesse papel de parede que vocês estão vendo aí Só que ele é um, uma paleta de cores uh, com base no laranja a, a cor principal é o laranja e o, o, as cores monocromáticas, como eu disse no início São cores que são a, a, é meio que uma variação dessa cor em si Então vai, vão ser mais ou menos uma variação de cor, da cor laranja, tranquilo? Nós vamos trabalhar então com isso daí agora A Primeira coisa que a gente vai fazer para Adiantar o nosso trabalho Eu vou criar alguns, é, digamos Alguns quadradinhos, certo? Alguns quadrados aqui, porque a gente vai alterar cores, As cores desse quadrado, fechou? A gente vai pegar aqui a primeira cor A primeira cor é essa daqui E eu vou alterar a cor desse quadrado A partir dela, tá bom? Por que isso, galera? Porque a gente vai ter que deixar, ter que deixar essa, essas cores organizadas aqui em cima pra ajudar na hora da produção, sabe? Na hora de você pegar a cor que a gente vai mexer e tal, então acho bem interessante a gente fazer desse jeito Vamos é, duplicar aqui a camada, vamos pegar a próxima cor aqui A gente vai repetir esse processo, é um processo que não é demorado Fechou? Estamos aqui com as cores, todos os retângulos aqui eu vou é, fazer, converter com um, um objeto só, que daí fica mais fácil pra gente mexer. Ops, esqueci de converter o outro, mano. Olha só, deixei o cara, pro, cara de lado aqui, beleza? Mas estamos ali com as cores, a paleta de cor já tá montada lá em cima, tranquilo. Vai ser muito mais fácil pra gente mexer no nosso papel de parede, na nossa arte aqui agora, tranquilo. Então a paleta de cor tá lá em cima, a primeira cor que a gente vai usar é, lógico, a cor mais escura. Por que isso? Porque a parte da frente da foto, ela é necessariamente a... Uh, Precisa, na verdade, uma cor mais escura Um tom mais escuro, beleza? Mas, vamos lá Vou pegar ela aqui e vamos desenhar Primeiro passo, a gente vai criar é, uma nova layer Tranquilo, layer 1 aqui tá criada E ela vai ser a layer da primeira montanha Da primeira do primeiro rochedo, digamos assim Então vamos lá, primeira coisa, a gente vai clicar na ferramenta de laço E vamos desenhar algumas formas orgânicas aí, tranquilo? Eu tô usando o mouse, tem pessoas que usam é, mesa digitalizadora, mas eu não tenho uma mesa digitalizadora, então eu tô usando o mesmo, não tem problema, isso daí vem, vem da pessoa e vem também do tipo de equipamento que a pessoa tem em casa, são suave vamos lá então, layer 1 já criado e agora a gente vai pegar a cor ali galera, olha só, pegou a cor aqui ó só vim aqui e pintar, tá ligado? clicou aqui, opa, tem que selecionar ela aqui ó, pintou ela aqui ó pronto, primeira parte já tá criada fechou? Primeira parte tá criada aqui tranquilona, eu já vi que tem pessoas que copiam, que duplicam essa essa camada aqui, tá ligado? E aí move ela pra cima Assim mais ou menos E aí vem e troca, cadê? Deixa eu pegar aqui a, a cor aqui, ó E vem e troca o bagulho, tá ligado? Eu já não acho muito legal Eu não faço desse jeito não Mas tem pessoas que fazem, então Tipo, velho, vai da pessoa, entendeu? Você pode fazer a variação do jeito que você quiser Eu não vou fazer dessa maneira não Eu vou fazer de uma maneira um pouco mais orgânica, beleza? Porque é do jeito que funciona na, na natureza e eu vou seguir esse padrão aí, tranquilo Vamos lá então, próxima, próxima Mesh que a gente vai fazer, próxima layer Eu vou montar uma montanha um pouco Mais baixa aqui, assim Com outras variações Seguindo um, um, uma linha de raciocínio Aqui, vamos fechar ela Coaveira, tranquilo Fechei ela, tranquilo E agora vamos pintar Vamos pintar com essa cor, já tá selecionada Eu já tinha selecionado anteriormente Manda ela para trás Acabou, galera Tá aqui Nossa, Nossas pedras já estão tranquilas aqui Agora vamos pra próxima, né? Vamos pegar aqui essa cor Essa cor aqui próxima aqui e vamos desenhar a próxima coisa, velho próxima, próxima montanha Eu vou chegar agora Essa montanha ela vai ser um pouco diferente Beleza? Eu vou pegar um pouco assim E... Opa! Esse daqui é um erro muito, muito, muito engraçado Que sempre acontece, né? Na produção Que é quando você desenha o, o estilo E não fecha o negócio, o pixel, tá? Nunca se esqueça disso, galera Quando for desenhar Sempre fecha o pixel, velho eu vou fazer qualquer coisa Eu sei que não tá muito legal, não tá bacana Mas vamos lá, vamos fazer dessa maneira aqui E GG Tranquilo, próxima layer Opa, eu tenho que jogar esse daqui em outra layer Olha só, <risos> nunca esquece não, hein, galera Joga te a terceira layer aqui embaixo E pinta, mano, suave Beleza, eu acho que eu vou mover ela um pouquinho pra baixo Assim, eu acho que fica interessante Porque senão vai ficar com muito conteúdo na tela Eu acho que Vai ficar meio zoado. A ah, próxima agora, próxima é aquela dali, vamos pegar ela, deixa eu pegar a cor essa daqui e vamos desenhar a próxima layer, fechou? Vamos pegar aqui a próxima layer e vamos desenhar ela. A ah, próxima layer eu acho que eu vou fazer algo pra esse canto aqui, talvez. Vamos fazer assim, aí depois eu venho aqui e pego um pedacinho aqui, pronto. Puta que perigo. Ah, meu Deus do céu Eu sempre erro isso daqui, velho Eu sempre erro isso daqui Vamos lá Vamos de novo Passar aqui por baixo Chego aqui por cima Mando pra cá E fechou Olha só como é que ficou Beleza? Vamos pintar agora Coaveira pintado Olha aqui E agora as montanhas finais, né? Os, as meshes finais E a gente vai criar aqui novamente mais uma layer Tranquilo Vamos pegar a cor que é essa daqui E agora vamos desenhar elas Eu acho que essas montanhas aqui Eu gosto desse estilo de montanha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu faço um negócio assim Aí depois eu venho aqui E faço outro negócio assim Fechou? E depois eu fecho, tá ligado? vem aqui e pinto Tranquilo Montanha, essa daqui acho que não ficou muito legal não Deixa eu apagar ela e vou fazer ela de novo. Essa daqui, eu acho que... Eu acho que tem alguma coisa de errado nela. Pronto. Eu acho que assim ficou legal, hein? Assim eu acho que ficou bacana. Tá ótimo. Vamos deixar dessa maneira aqui. Fechou? Vamos lá. É, nosso papel de parede... O outro papel de parede que a gente tinha produzido... A gente tinha deixado uma montanha principal. Eu acho que aquilo dali deu o, o, o ar da graça. Eu acho que eu vou desenhar uma outra montanha aqui no meio. Só pra deixar... O ar principal Beleza? Eu vou diminuir essas montanhas aqui Vou diminuir elas Vou separar elas um pouquinho Eu acho que é importante Certo? Vou separar um pouquinho elas Essa daqui eu vou separar também Cadê? Opa vou separar ela um pouquinho Tranquilo E assim Montanha aqui dessa maneira E agora vamos desenhar outra montanha aqui no meio Uma montanha mais Mais suave Fechou? Tranquilo, pintei ela, vamos lá, montanha pintada, tranquilona, tá nessa, nessa line aqui, fechou? Deixa eu centralizar ela um pouquinho, Caraca, é, meio, é meio complicado de mexer com o mouse, galera, mas a gente vai seguindo aí o melhor que a gente tem, fechou? Opa, e assim tá ótimo, beleza? Montanha tá aqui pronta, suave, e agora a gente vai começar a desenhar outras Coisas, galera. Quais são as coisas que a gente precisa desenhar nessa foto aqui? Árvores. É a vegetação. Então a gente vai selecionar a primeira camada, a camada que a gente vai usar. Eu vou disponibilizar pra vocês aqui na descrição é um pacote completo com, é, com brushes, né? Pro Photoshop. São brushes pra desenhar as árvores, tranquilo? Vamos pegar aqui o brush. Ó, esse daqui é o brush. E aqui a gente vai procurar as árvores que estão lá embaixo. Elas ficam por aqui, ó. Tá vendo? Eu instalei ela agora... Então, ah, o pacote de árvores fica aqui pra baixo Fechou? Ó oh, Trees by Horwell Vamos clicar em qualquer uma aqui, só pra você ver como é que Pegar o Cactus agora, vamos lá Vamos colocar aqui, olha como é que fica Só que eu acho que tá muito grande, mas vamos diminuir um pouquinho aqui, ó Ó, ó como é que deu uma forma legal de Cactus Tá ligado? Olha que bacana E outra, a gente pode fazer alterações no Brush, né? Tem essas opções aqui, muito engraçadas Que você vem aqui nessa opção, Brush Settings, aqui do lado e aí você coloca Shape Dynamics, quer dizer que ele vai trocar a, a shape do, do, do cacto, certo? Ele pode trocar de tamanho, pode trocar de, de agulha, etc. O ângulo dele eu acho também importante. Não acho que o ângulo nem tanto. Mas a gente tem que trocar... A gente tem que trocar esse daqui, colocar essa opção Flip X Jitter, tá? Isso daqui por quê? Quando a gente coloca um cacto aqui, ele pode trocar de lado, tá vendo? Ó... Ele altera o lado, então fica uma coisa bizarra, beleza? Eu vou deixar dessa maneira, eu acho que fica interessante Bom, depois de mexer com as texturas aqui Eu vou bloquear essas duas paradinhas aqui Porque elas vão se aplicar a todas as brushes, beleza? É, uma outra coisa interessante também a se fazer É trocar o tamanho dela, galera o tamanho do, do jitter é muito importante Sempre aumentando ou diminuindo aqui É bem tranquilo, beleza? Vamos aplicar então mais, é, mais cactos aqui Beleza? Cactus na primeira. Depois na segunda, a gente pode mexer com outras, com outras árvores, com outro tipo de, de árvore. Por exemplo, essa daqui. São árvores mortas, né? Troncos mortos, ó. Então, um pouquinho aqui. Vamos brincar. Opa, tem que trocar a cor, hein? Não, nunca se esqueça, galera. Próxima cor é essa daqui, ó. Um. Isso daqui vai me demorar um pouco. Então eu vou acelerar o vídeo aqui a partir de agora. E, e aí eu volto quando tiver mais alguma coisa útil. Ó. Agora, a montanha que é o principal Agora a montanha é uma parada bem interessante que eu vou mostrar pra vocês como é que faz É bem, é bem louco, olha só Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma nova layer em cima dela, tá? A layer já tá criada aqui, a layer 10 Eu vou chegar e vou desenhar A gente vai pegar onde que vai ser a posição do sol O sol vai vir dessa região aqui, beleza? Eu não vou colocar o sol na, na cena Eu só vou desenhar a linha do sol, tranquilo? Mas olha só como é que é interessante A gente vai criar a, próxima, a nova camada aqui a gente vai desenhar isso daqui ó ó ó ó olha como é que é desenhei isso aqui coloquei pronto na verdade a gente vai desenhar até lá embaixo que eu acho que é o que é mais fácil Desenhei aqui tem embaixo coloquei aqui selecionei beleza olha o que, que a gente vai fazer agora a gente vai clicar com o botão direito em cima da camada e vamos colocar para ela fazer uma um, um create clipping mask olha só Agora ela tá clipada na camada de baixo O que que isso tem a ver, galera? Olha só Primeiramente, a gente vai mexer com brushes agora outro Outra espécie de brush Um soft round aqui Vamos aumentar o tamanho Um pouquinho maior O tamanho acho que assim tá ótimo Um maior Assim Opa, assim tá ficando pra caralho Acho que assim tá bom, vai E agora a gente vai diminuir o flow Vamos diminuir e colocar um, pelo menos uns, uns 15 assim a gente vai brincar um pouco com as cores Por quê? A gente vai pegar essa cor aqui E vamos dar uma clareada nela Bem sutil, assim, por exemplo E a gente vai brincar com as cores Fazendo isso daqui, ó, opa Bem devagarzinho, do lado Tá aleatório, Pera aí, vamos Não vamos esquecer de fazer isso daqui, ó Tirar a aleatoriedade Pelo amor de Deus, porque senão o bagulho fica muito grande Grande ainda, pronto, assim tá bom Ó, vamos brincar aqui agora pintando do lado de fora, beleza? E agora quando a gente é, desabilita essa, essa caixa de seleção, olha só como é que fica a montanha. Entendeu? E a gente vai reproduzir isso no restante das outras montanhas também, ó. Vai chegar aqui... tal? Nossa, isso aqui tá, tá muito grande? Não, tá suave. Vamos pintar desse, dessa maneira aqui, ó. E vamos pintar aqui de novo. Mesmo brush, não precisa alterar nada. A gente já tava mexendo nele. E vamos criar nesse daqui também. Pa. Vamos pintar aqui do lado. E. Suave. Vamos lá, agora ver como é que ficou o resultado. Ó. Ver? Ó. Legal aqui, Gostei. Essa daqui ficou muito forte e essa daqui ficou meio fraca, né? Pode dar uma brincadeira nela aí. Aumentar um pouco a. Flow. Fechou. Um pouco flow, olha só. Interessante, vamos pintar de novo na outra coisa aleatória, galera. Tá, isso daqui, mano, isso daqui você não precisa de se preocupar. Não é montanha, entendeu? Montanha é assim mesmo. E pronto, montanha tá, tá suave. Agora falta o fundo, né? A, a, a, a, nossa, a nossa cena já tá quase pronta, né? Agora falta o fundo. Como é que a gente vai criar o fundo? Chegando na layer de baixo, layer zero, vamos criar mais uma aqui. E essa layer aqui, galera, a gente vai fazer um outro esquema A gente vai montar um gradiente Como é que a gente faz pra, pra pintar um gradiente? Vai clicar em Gradient Tool aqui Beleza? Já tá numa coloração bem interessante Mas vocês podem criar umas suas aí Eu coloquei essa daqui que eu acho que é a coloração perfeita pra esse tipo de cena, né? Que é a coloração onde a gente coloca é, mais, mais clarinho e outro um pouquinho mais escuro Vou deixar o código aí pra vocês, ó FF, tal, tal, tal, beleza? Próxima, próxima cor essa daqui criou facinho clicou em OK e agora a gente vai clicar e arrastar para um lado para o outro assim ó pronto olha que maravilha nossa nossa nossa linha já está montada a gente pode até diminuir um pouco a opacidade aqui ó uma brincada com a cor pronto tá diferente e agora a gente pode desabilitar o retângulo aqui de cima e a nossa nosso papel de parede está pronto praticamente olha aí até que interessante, não ficou tão bom Mas uma outra coisa muito interessante também Que a gente pode fazer é A gente pega todas as camadas aqui E a gente coloca ela em grupo Cadê? Vamos colocar em grupo Cadê? que eu coloco? Grupo grupo do Layer, beleza? eu vou chamar, sei lá Papel de parede Beleza, papel de parede Tranquilo, vamos criar agora é, Um negócio de rio e Saturation Pra gente trocar as cores Do nosso, do nosso painel Pode trocar as cores, tá vendo? Um pouco mais cinza, diminuir um pouco a saturação, deixar cinza aqui ele aumenta mais aqui um pouquinho ó, Troca as cores Troca mais para o azul Master a gente coloca ali zero E aqui a gente coloca em também E aí a gente pode alterar os azuis Eu queria trocar os azuis, né? Não tem azul, não, né? Eu tô trocando ali que dá para alterar as cores, ó Qualquer jeito que você quiser só clicar e criar o preset que vocês mandam, beleza? Ó, saiu no top, hein? Tá aqui, Old Style. Ó, Old Style ficou interessante, olha aí que bacana. Mas enfim, vou deixar pra vocês a criatividade, hein? tranquilo? Mas tá aí, bem fácil de fazer. Nunca esqueça da paleta de cor aqui em cima. Isso aqui é muito importante na produção de qualquer coisa que vocês forem fazer no Photoshop ou no Illustrator. Sempre bom ter a paleta de cor, e aí fica mais fácil de acessar. Você não precisa ficar copiando o código. só clicar na... Na paleta que você quer, você aperta aí, aqui, ó. Aperta I vai clicando na paleta que você quer. Ela já, já seleciona a cor aí pra você desenhar, fazer o que você quiser no, no painel, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça do like, se inscrever no canal. Não sei se vai ter mais conteúdo disso daí no canal. Eu tô querendo voltar com o canal aí uh, postando games ou postando alguma notícia, algumas coisas assim. Acho que é uma ideia muito válida aí pro canal, beleza? Muito obrigado. Valeu e tamo junto.